Olá, tudo bem? Miguel aqui falando. Eu gostaria de falar um pouco para você sobre o gel volumão. O que eu queria falar para você? Eu gostaria de falar para você sobre o, se ele funciona, como usar, entendeu? se você tem alguma contraindicação, se você que está buscando esse tipo de tratamento, fica até o final do vídeo aí que eu quero dar algumas dicas importantes para você, entendeu? E não esqueça, se puder, dar um like nesse vídeo aí e compartilhar aí, porque ah, eu quero me ajudar, tentar ajudar você que tá buscando aí informação e talvez tá tá encontrando e quando encontra a informação é totalmente distorcida então vamos lá é o seguinte o gel volumão é o seguinte ele é um gel que ele vai é, dilatar vasodilatador dilatador no caso né o, o seu pênis no caso ele vai fazer isso só que ele vai aumentar as pessoas do pênis sim vai aumentar porque ele vai dilatar seus vasos sanguíneos aí dessa forma vai mais sangue lá pro no caso pro pênis, né? E assim você vai conseguir né, ter uma ereção mais forte. Conta é disso, vai ter uma ereção mais forte. Nada mais isso. Vai ter uma ereção mais forte, de modo que você também vai conseguir manter. Manter assim, entre aspas. Se você gastava em torno aí de 10 minutos para chegar ao orgasmo, com sua parceira e tal, o com já um volumão, você pode chegar até 25 minutos. Esse tem que é um tempo bom. Porque 25 minutos, assim, é a palavra é né? Sexo contínuo, né? É muito tempo. Então, aí vai de você. né? Ele, ele vai aumentar seu pênis. Aí o restante é com você, é claro, né? Você vai conseguir manter? Sim, vai. Vai aumentar a espessura? Sim. Por que vai aumentar a espessura? Porque ele vai dilatar seus vasos sanguíneos. Dessa forma, o, você vai ver que ele vai aumentar o pênis. Mas não é como eu estou falando por aí não, a espessura. A largura em si ele vai, ele vai né, dilatar. Porque os negros, no caso, vai ficar, vai ficar mais espaçoso, vai vir mais sangue, então vai ficar mais grosso. Sim, o papo certo seria, vai ficar grosso, vai ficar mais grosso. Aí você vai, você vai ver. Que ele, né? Você vai conseguir, ele vai dar um. Aquele jeito, vai dar um gelo assim. Um gelo, é um frio. Um friozinho que você passa nele assim, né? Que é a aplicação. Você tem que passar pelo menos uma vez por dia e 15 minutos antes da relação, né? Você passar ele também. para que você, assim, se você vai ter relação, você já sabe quando você vai ter. Então você já passa ali nesse preparado ali, já vai e passa, né? Aí você vai ver. Não precisa passar muito, não é pouco, viu? Por quê? Porque um potinho dele, ele dá para um mês. Aí que tá. Para que você tenha um tratamento completo, de acordo com o fabricante, que não sei o que está dizendo, o fabricante fala, que lá no site oficial, o site esse que eu vou deixar para vocês aqui embaixo, se você quiser dar uma olhada, ele fala que o mínimo tratamento dele é de 90 dias. Mas aí você pode comprar três potinhos? Sim, você pode comprar três potinhos. Mas aí que tá. Se você compra três potinhos, são 90 dias. Só que se você compra três potinhos e leva seis, você vai ter seis meses de garantia, seis meses de, de, de produto. Esse produto, assim, aí depois de seis meses de tratamento, você não vai precisar mais utilizar ele mais não, porque totalmente seu pênis já vai estar dilatado ao máximo, não vai ter mais para onde crescer, né, claro, você não vai precisar mais dele, certeza, você não vai precisar. O que é mais é relatos de depoimentos de pessoas, tanto homens e mulheres, no caso homens, né, que após começar a utilizar o diabo no mão e fez o tratamento correto, a aplicação certinha, durante 90 dias, não utilizou mais. Só que quem teve alguns que tinham, no caso, pênis pequenos demais, aquelas coisas todas, que muito rápido, tiveram que fazer o tratamento de seis meses. Pelo custo-benefício, faça o curso tratamento de 6 meses logo, eu gosto de você achar, já, achar o suficiente, faça só de três meses. Mas o custo-benefício de seis meses é bem melhor. Entendeu? Não, sou eu que dizendo, assim, não sou só eu que estou dizendo, o próprio fabricante fala isso no site dele, que o melhor tratamento é no 90 dias, mas o certo seria de seis meses. Aí você sabe, se você tivesse dificuldade, aquela coisa toda, tiver muito tempo, né, cara, com esse problema aí de não conseguir gozar, aquelas coisas toda, então conselho fazer o um tratamento de 26 meses. O, aí que vem a pergunta, onde eu vou conseguir comprar o gel volumal? Como eu falei lá no início, eu vou deixar para vocês aqui embaixo um site oficial. Um site oficial e esse, por quê? Porque o próprio site lá, quando você entrar no, no fabricante, ele fala que não vende Mercaleibo LX. Por quê? Porque a demanda é muito grande. É muito, mas muito, muito grande mesmo. então você não consegue atender todo mundo nesses lugares. Então, se você encontrar de alguma nesses lugares, você não buscar não. Porque afinal de contas, você vai colocar uma coisa em cima do seu pênis, sem garantia. E garantia o próprio fabricante só dá no site oficial. Tá, ok? Então, fica a seu critério. Saúde fica a seu critério, se você decidir assim. E mais uma coisa. E assim, se você tem, dificuldade assim, achar que o Javolumão qualquer pode usar, sim, pode usar. Se ele é aprovado pela Anvisa, olha, o Javolumão ele não é aprovado, ele é não ele precisa de aprovação da Anvisa no caso, ele é, não precisa, mas o, o próprio fabricante fala que lá ele tem que fazer no caso, a, né, a, a pesquisa, aí foi dispensado, não precisa fazer porque não, não tem tanto problema assim com a indicação. Se você assim, é assim, aquele produto que ele fez lá no caso, Javolumão, agora se você comprar em outros lugares, já não posso falar nada, né? Entendeu? Olha, pessoal, esse era o vídeo que eu ia passar pra vocês aqui hoje. Se vocês gostaram, deixem nos comentários aí se vocês mais alguma dúvida. Qualquer coisa depois eu responder pra vocês, tá ok? Então fica assim, então até a próxima, viu?